Fala aí, profs do meu Brasil, Varunil, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um vídeo diferente, né? Eu vou fazer, na verdade, um review desse cara aqui, ó. O Boya BY-WM4. É um conjunto de microfone sem fio, né? Então você tem aqui o receptor e o transmissor, vem o um microfone de lapela. E a gente vai... eu vou te mostrar o áudio dele, né? Vou te mostrar o que, que vem na caixinha e tal. E vamos fazer uma comparação de áudio, tá? Eu vou gravar ele é, através de uma placa de captura de áudio, vou gravá-lo diretamente do celular e diretamente ligado ao PC. Então, para isso, eu vou ler três vezes o mesmo texto e vou fazendo pequenos cortes para que a gente compare o áudio né, gravado através de uma placa de captura de áudio, gravado diretamente pelo PC e gravado diretamente no celular. Porque esse equipamento aqui é um equipamento que ele vem com o cabo que você pode ligar diretamente no seu celular, certo? Então, se você está aí num parque, alguma coisa, quer fazer uma gravação com áudio melhor do que o áudio do seu celular, você pode usar esse microfone, tá? Bom, esse microfone aqui, é, ele custa hoje por volta de uns 300 e poucos reais até uns 400 reais. Ah, só para você ter um grau de comparação, esse que você está ouvindo agora, que é o Saramonic que eu estou usando, ele custa por volta de 2.500 reais. Então, ele vai custar aí mais de cinco vezes menos, certo? Ficou estranho isso, mas é mais do que cinco vezes a menos o valor, né? Se fosse cinco vezes seria por volta de 500 reais. Ele sai menos do que isso ainda. Então, assim, vamos testar. Vamos deixar para você ouvir aí o áudio e ver o que você acha dessa, né, Da qualidade do áudio desse microfone aqui, tá? Eu estou gravando isso através do OBS e ali no OBS eu vou fazer alguns pequenos ajustes e eu vou te explicar quais são os ajustes que eu vou estar tá fazendo aqui, tá bom? Então agora eu vou te mostrar o que, que vem na caixinha dele e aí depois eu faço essa leitura do texto três vezes, né? Você vai ver uma vez só porque eu vou fazer os cortes, mas eu vou ler três vezes para a gente poder fazer essas comparações, maravilha? Então deixa eu te mostrar o que, que vem na caixinha dele, tá? Olha só, ele vem com esse estojo, tá? Que é um estojo duro, certo? Então ele é bem resistente, né? É bem bacana. Aí você tem o transmissor e o receptor. Eles têm aqui do lado o botão de ON e OFF, certo? Então, você ligou aqui, ele começa a piscar azul ali, ó. Esse piscar azul aqui indica que eles estão pareados, tá? Aqui tem um botão de volume, esse botão de volume aqui é o botão de volume do fone, certo? Aí ele vem com o um cabinho, certo? Esse aqui é um cabo... Que é para smartphone, veja que ele tem aqui ó, quatro divisões, certo? Então, esse aqui é o chamado cabo P3, e essa ponta aqui é P2, essa é a clássica, tá? E essa aqui é do celular. Então, esse cabo aqui é que você liga no receiver. Então, você liga aqui na parte aqui ó, do line out, você liga aqui ó, tá? E aí, essa parte aqui vai no celular, tá? Se você não for utilizar o celular, for usar, por exemplo, como eu estou usando, daqui a pouquinho eu vou usar, né? Uma placa de captura ou o computador, aí é esse aqui, ó, tá? Que ele é P2 e P2, então vem os dois cabinhos. Vem também uma sapata como essa daqui, que você consegue colocar ela na traseira do receptor aqui, ó, tirando esse plugzinho aqui, ó. Tirando esse plug, você consegue colocar essa sapata aqui, ó, você rosqueia ela, Tá? E essa sapata, ela é utilizada para você travar isso aqui no seu, nas suas câmeras DSLR, tá? Se você tiver câmera DSLR, você pode utilizar ele ali também. Então, vem o clipezinho, né? Que você pode tirar, como eu mostrei aqui. E aí a caixinha, né? Ela, por dentro aqui, ela tem a, as pilhas clássicas, né? Vai uma pilha AA. Olha eu fazendo propaganda aí, ó. Beleza? Então, ele tá até ligado aqui, né? Deixa eu desligar. E vou deixar aqui. Então, esse é o transmissor, é o que fica com você. E esse é o receptor, é o que vai né, no aparelho que você for utilizar. E aí, dependendo de como você vai gravar, você vai usar um cabo diferente, né? O cabo aqui que tem o P3, é o que vai no celular. E esse que é P2 e P2, né? É o que você usa no seu computador, numa placa de captura de áudio, etc. Tá? Então, essa é a ideia. Eu agora vou fazer a leitura desse... Né, desse Texto, né? Eu vou escolher um texto ali e fazer a utilização desse equipamento. O som que você está usando, o som que você está ouvindo agora, não é o do Boya, tá? Eu estou utilizando um Saramônica aqui para fazer, que é o que eu uso sempre nas minhas lives, né? Nas minhas gravações. Mas agora eu vou mudar para a gente utilizar esse aqui, maravilha? Então eu já volto com o áudio dele maravilha então estou eu aqui de volta já falando com o boia certo o boia bywm m4 para te falar uma grande verdade é é muito esquisito fazer o monitoramento do áudio dele porque ele tem um delay tá mas é muito esquisito porque você fala e depois você se ouve então isso é é muito ruim é péssimo para falar a verdade Tá, então eu vou até tirar aqui, aí pronto. Estou sem monitoramento de áudio agora. Isso não é o ideal de se fazer, mas cara, é muito complicado você fazer o monitoramento dele, tá? Então eu vou ler um texto, depois eu vou ler de novo e de novo e aí depois eu junto essas partes, colocando ah, para que você compare quando eu gravo diretamente na placa de áudio, quando eu gravo diretamente no PC e gravando através do celular. Maravilha? Então olha só, o Boya B-Y-WM4 é um sistema de microfone sem fio de 2,4 GHz, especialmente projetado para iPhone, iPad e a maioria dos dispositivos Android, tablet, mas também pode trabalhar com câmeras DSLR, filmadoras, PCs, etc. Consiste em um transmissor Buddy Pack, um receptor sem fio montável em câmera, um microfone de lapela omidirecional, que é esse que você está vendo aqui, ó, um suporte para sapata de câmera, um conector TRS de 3,5mm, um conector TRRS de 3,5mm, um estojo de transporte, a espuminha e o clipe do microfone. Muito bem, galerinha, então é isso. Esse foi o review aqui do nosso Boia WM4, esse dispositivo sem fio que serve tanto para o seu celular quanto para você utilizar aí no seu computador ou através de uma placa de captura de áudio. Tá? Só lembrando que eu tive que fazer alguns ajustes né, é, com o sistema que eu estou utilizando para gravar, que é o OBS. Então eu tive que fazer ajustes de ganho quando eu fui utilizar o Boia. Tá? Eu tive que dar um ganho de 20 decibéis para que eu pudesse ter um áudio legalzinho, porque senão eu tenho que subir demais o volume do Boia e aí ele pega um, muito barulho. Então eu deixei o volume... Da, da placa de captura um pouquinho né, mais baixo e dei um pequeno ganho. Por exemplo, nesse momento o Saramonic não tem nenhum ganho do OBS. É o áudio que está vindo exatamente dele. Não tem tratamento nenhum para esse áudio que você está vendo, tá? Eu não fiz nenhum tipo de tratamento nos áudios durante esse review. Eu simplesmente coloquei no OBS um filtro de 20 decibéis, né? um filtro de ganho de 20 decibéis para o Boia, para esse aqui, que é o Saramonic, não. Então, é, veja aí o áudio, o que, que você acha, o que, que você sentiu dele e aí chegue nas suas conclusões. Maravilha? Então espero ter ajudado você a tomar decisões aí sobre investir ou não investir nesse equipamento sem fio, que serve tanto para o seu celular quanto para você fazer as gravações através do meu método de produção que vai fazer com que você ganhe um tempo muito maior, porque produzir pelo celular exige edição o método que eu utilizo, não precisa editar. Beleza, Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like, que isso ajuda demais o trabalho, e aí já aproveita e já compartilha com os amigos que você acha que podem ser ajudados por esse vídeo. Maravilha? Isso aí, espero ter contribuído com você, a gente se vê num próximo vídeo e goodbye! Como eles dizem lá. Tchau, tchau!